muito prazer estar aqui hoje assim no Dia Mundial da Luta contra a AIDS fazendo essa campanha entendeu gente está falando de saúde quando a gente começou essa parceria com o Ministério da Saúde a gente trocou muita ideia e tipo uma das coisas que chamou muita atenção da gente foi o fato de por exemplo a mulher ainda ter vergonha de usar preservativo na, na bolsa ou de ir num posto de saúde pegar preservativo porque o homem é, é, é mais mach... em cima do seu machismo é preconceituoso, então tipo, poxa, então ela não pode andar com a camisinha dela na, na bolsa, se é coisa só pra homem, por exemplo. Isso é uma coisa que já é antigo. Já... Vamos, Vamos combinar os cigarros. Cigarros.